Gente, passando para compartilhar uma novidade, um lançamento do Orvalho.com, um livro a respeito de oração. Oração é um assunto vital quando falamos do relacionamento com Deus, de crescimento espiritual. Eu gosto de dizer que oração é questão de sobrevivência. Desde a minha adolescência, graças a Deus, tendo exemplo dentro de casa com os meus próprios pais, eu comecei a me dedicar à vida de oração, investia horas em oração todos os dias e eu diria que foi uma das maiores revoluções no meu relacionamento com Deus e não só no ministério. Bom, nesse assunto da oração, um dos nomes mais conhecidos e respeitados na questão do ensino da literatura é I. M. Bounds. Nós estamos agora publicando um livro que traduzimos né, de Leonard Heaven Hill, autor de Poquitar do Pleno Avivamento. Ele, na verdade, fez só uma coletânea dos ensinos de Bounds. O nome do livro é Os Tesouros da Oração, mas nós também poderíamos chamar isso de O Melhor de Ian Boudes. É um, um livro fantástico, um conteúdo sobre a oração que vai te abençoar. Vale a pena você investir não só em adquirir o livro, mas comer, mastigar, ruminar essas verdades que vão fazer a diferença na sua vida.